a professora Virgínia Lopes Rosa, coordenadora do curso de Direito da Unisul, Universidade do Sul de Santa Catarina, campus da Grande Florianópolis, e venho em meu nome, em nome do professor Zacaria Alexandre Nassar, como organizadores deste e-book, juntamente com a professora Rosângela Tremel, expressar a nossa alegria e satisfação com a parceria firmada com a Universidade Estadual da Paraíba, na pessoa do Dr. Luciano Nascimento, diretor da editora dessa instituição. A alegria está em unir o sul e o nordeste do país, com o intuito de reforçar a pesquisa jurídica. Neste e-book intitulado 12 lições de fato e de direito, vocês encontrarão pessoas renomadas em seus estudos, onde tivemos o orgulho de trazer egressos desta casa, onde após uma maior qualificação profissional, vieram publicar suas pesquisas. Assim, desejo a todos uma excelente leitura. Até breve. Olá, acompanhe conosco essa história, que é também um convite. Ao completarmos 12 edições da Revista Jurídica De Fato e de Direito, um projeto audacioso da Universidade do Sul de Santa Catarina para levar até a sala de aula e seus alunos diferentes autores e novas opiniões, recebemos convite da co-irmã Universidade Estadual da Paraíba. A ideia, trazida pelo professor Luciano Nascimento, diretor da editora da Universidade Estadual da Paraíba, era transformarmos parte dessas 12 edições em uma seleção para e-book, que seria hospedado em plataforma Cello para download gratuito vibramos com essa ideia. Tivemos o nosso objetivo inicial de divulgar novos e diferentes autores, ampliados exponencialmente e hospedados sob selo da Universidade Estadual da Paraíba, em plataforma que abriga também vários prêmios Jabuti. Neste país de tamanho continental, Sul e Nordeste estreitam laços através da nossa revista Unisul e Universidade Estadual da Paraíba somam esforços em prol do saber. Abraçamos essa ideia, trabalhamos com afinco e agora é o momento de entregar ao público uma parte da nossa história, um capítulo da história da revista do curso de Direito da Unisul em parceria com a editora da Universidade Estadual da Paraíba. A cada edição, como editora-chefe, costumo desejar boa leitura. Hoje, na qualidade de uma das organizadoras deste e-book, desejo que, a partir de 30 de agosto, haja muitos downloads. Há 12 opiniões, 12 artigos, 12 diferentes temas, 12 lições de fato e de direito. Olá, eu me chamo Adolfo Mamoroni Chama, sou mestre e doutor pela PUC de São Paulo e professor universitário Gostaria de parabenizar a parceria realizada entre a Revista de Fato e de Direito e a editora da Universidade Estadual da Paraíba pelo lançamento do e-book 12 Lições de Fato e de Direito. Este e-book foi idealizado pelo professor Luciano Nascimento Silva e coordenado pelos excelentes professores Zacaria Nassar, Rosângela Tremel e Virgínia Rosa. Eu, eu participo com o um artigo Os métodos de interpretação constitucional. Sei que será de grande valia para a comunidade acadêmica. Um grande abraço. Aqui quem fala é Daniela Cadematori. Sou professora da pós-graduação em Direito e da graduação em Direito da Universidade La Salle em Canoas, no Rio Grande do Sul. E eu venho Uh, congratular a formação dessa rede de pesquisa de ensino entre a Unisul e a Universidade do Estado da Paraíba através da publicação desse book. As redes, as redes de pesquisa, elas são muito importantes e são um fator positivo da globalização, dessa diminuição da distância e do tempo. E nesse sentido é que eu gostaria de falar sobre esse nosso professor, uh, que foi uh, criador, um dos criadores da pós-graduação em Direito no Brasil, que foi o professor Luiz Alberto Fará. Ele era, no seu tempo, um grande incentivador das redes de pesquisa, dos novos direitos humanos, do vínculo entre o direito e a literatura. Com isso, eu novamente reafirmo que estão de parabéns as duas instituições e, em especial, a professora Rosângela Treva. Queridos amigos, queridos colegas de profissão, alunos, inicialmente eu gostaria de mencionar, não posso deixar de mencionar, a alegria que é participar desse projeto e reconhecer a importância do e-book de download gratuito e escrevi um artigo sobre liberdade de associação, o conteúdo constitucional da liberdade de associação. Para mim foi uma alegria muito grande também escrever esse artigo, uma honra é, poder publicar na revista, porque é um assunto que muito me agrada, é, pelo tema, foi tema do meu mestrado, tema do meu doutorado, e pela importância da, do direito de associação como forma de efetivação de outros direitos. E, então, eu fiquei muito contente de poder participar desse projeto e falar um pouquinho para vocês sobre o artigo e sobre a importância da revista. O artigo denominado A caracterização da atividade empresária e o equívoco do legislador ao definir o microempreendedor individual como empresário foi publicado originalmente na revista jurídica da Unisul e faz parte da seleção que compõe um e-book 12 lições de fato de direito em parceria com a Universidade da Paraíba. Basicamente, o artigo discute o porquê dessa impropriedade do legislador ao definir o microempreendedor individual como empresário. Olá, eu sou o Tenente-Coronel João Batista Reus, chefe do Centro de Comunicação Social da Polícia Militar de Santa Catarina. Eu gostaria de parabenizar parceria firmada entre a Unisul e a Universidade Estadual da Paraíba, as pessoas dos professores Rosângela Tremel, Virgínia Rosa, Luciano Nascimento e Zacarias Nasa pela edição do e-book 12 lições de fato e de direito. Tenho certeza que este e-book contribuirá muito para a comunidade acadêmica. Participo desse e-book com o artigo, a contribuição da banda de música da Polícia Militar de Santa Catarina na prevenção da delinquência juvenil. Parabéns mais uma vez pelo projeto e muito sucesso. Obrigado. Olá, tudo bom? Meu nome é Jonathan, sou professor universitário, doutor em ciência jurídica, juntamente com Robson Robson e Nunes, nós produzimos um artigo intitulado Bullying e Violência nas Escolas em Busca da Educação pela Paz, publicado na revista de fato de direito da Unisul o artigo trabalha sobre diversos aspectos em especial uma reflexão acerca dos direitos humanos do bullying do bullying nas escolas e da e da prevenção quanto à violência no ambiente escolar enfoca também a importância do ensino sobre o tema transversal ética e os objetivos do fortalecimento da compreensão sobre os direitos humanos percebe-se que a escola é o lugar de formação para a cidadania, desenvolvimento de prevenção na escola, tendo uma relação direta com a segurança pública. É fundamental também destacar a importância e a, e a felicidade que nós temos em, em aproximar, dentro não só desse tema, mas dos demais colegas que aqui também estão é, colaborando com essa produção, juntamente com a editora da Universidade Estadual de Paraíba, aproximando o Nordeste com o Sul do Brasil. Muito obrigado. Eu sou Lígia Maura Costa, eu sou advogada, sou professora titular, sou professora visitante é, em vários países, China, Índia, Rússia, é, França e Suíça, e estou aqui para fazer um convite para vocês. No dia 30 de agosto, na Unisul, haverá o lançamento do e-book Lições de Fato e de Direito uma seleção da revista Jurídica do Sul de Santa Catarina. Esse book é resultado de uma parceria inédita entre a Unisul e a editora da Universidade Estadual da Paraíba. Eu gostaria de agradecer aos organizadores, em especial a professora Rosângela, que é, realizou esse fantástico trabalho. Eu também vou estar lá nesse book com um artigo é, que espero que seja do interesse de vocês. Até breve! Saudações a todos e a todas. Nós sabemos que o desenvolvimento social de um país se dá pelo conhecimento que ele acumula ao longo do tempo. Isso não é novidade. Só que esse conhecimento é produzido nas universidades públicas e privadas por meio do que nós chamamos de pesquisa científica. Por isso, é importante fazermos pesquisas preferencialmente empíricas, produzindo dados estatísticos e estudando os problemas que estão ao nosso redor. Pode ser sobre o sistema carcerário no seu estado, o meio ambiente na sua cidade ou até as políticas públicas na sua região. O importante é pesquisar. Por outro lado, a pesquisa científica também não pode ficar circunscrita à universidade. Ela deve se tornar pública para que todos possam... Ter acesso e a partir daí possam construir novos conhecimentos. E é nesse cenário que merece ser celebrada a parceria entre a Unisu e a editora da Universidade Estadual da Paraíba. Por isso, parabenizo a todos pela iniciativa e, em especial, ao professor Luciano Nascimento, a professora Rosângela Tremel, a professora Virgínia Rosa e ao professor Zacaria Nassa. Grande abraço a todos.